Eu estou aqui na tela inicial, o meu DD servidor 5.9. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E hoje a gente vai estar tá mostrando como ficar forte dentro do meu servidor de DD Tank da versão 5.9. Fechou? Quando você entrar no tá aí na descrição, você vai cair diretamente aqui no meu site, no site do meu servidor, Tietank. você vai fazer? Vem aqui criar sua conta, que é bem importante. Primeira coisa, seu login. Coloca um login que você não vai esquecer. Eu vou colocar um login fictício só para mim poder fazer esse vídeo. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou colocar. Aqui. A, B, C, é fictício, como eu falei pra vocês 1, 2, 3, tranquilo Senha, vamos repetir a nossa senha Agora chega uma parte importante O nick do seu personagem dentro do jogo, qual que vai ser? Eu vou colocar Goku Ó, o Super, super Goku Criou sua conta, apareceu aqui, cadras efetuado com sucesso. Agora o que, que você vai fazer? Não fique perdido, apenas volte na página que você estava. Que no caso será a do DDTank. Fecha a outra página. Infelizmente a gente ainda está resolvendo esse aí de criar sua conta e cair diretamente do DDTank. Simplesmente a gente está seguindo a caminhada conforme as pernas conseguem alcançar. Agora vem aqui. O que, que você vai fazer aqui? Login sem essa opção aqui de você salvar. Mas eu não vou salvar. Agora, se chegando aqui, o que, que tem aqui para vocês? Nas configurações, a gente tem que ver para mudar seu nick, deve estar o seu patch desvogar e entrar no jogo temos os, os, é, o chat de atendimento é uma coisa é uma coisa que tipo assim tinha nas antigas e aqui que tá quer ver abafado tá aqui aparece seu IP mas não mostra esse, esse aqui para ninguém a gente vai estar tá tirando esse aqui mostra a versão do tanque mas aqui galera o importante é aqui você vai perguntar servidor tá online eu vou estar tá aqui te respondo fechou o servidor tá isso aqui ó. sempre vou estar tá aqui te respondendo se você tiver mais dúvida ainda Em relação a qualquer coisa Você vem aqui no Discord Onde que que vê, Tá com 280 pessoas Geral tá jogando Tem muita gente mesmo Tô até alegre por isso Porque tipo assim, o servidor tá bombando, tá ligado, mano? É da hora demais A faixa de, de preto tá de 40, 50 players Tá legal Então, feito isso tudo Agora vamos entrar no jogo Agora é a parte mais importante: como ficar forte no meu servidor. Tema de Halloween, dá uma olhada. você aqui fui eu que fiz o design aqui, né? Você está ligado muito tempo trabalhando com o YouTube, muito tempo trabalhando para muitas coisas, a gente consegue desenvolver um design que seja interessante e diferenciado dos demais. Pra gente poder se destacar nesse rumo também, né? Mas é isso aí, galera. tchetchê.com.br É o nosso servidor de DDTank aqui no, aqui no Brasil, né? Beleza. já começou assim, ó. Bonito, cheiroso. Ó, já upou, já fez o upgrade. Vai começar um nível que vê, tipo assim, 19. Nível bem que vê toda hora. Aqui é a estátua. Como que funciona a estátua? A do... primeira coisa que você vai fazer é doar cupom. Pega doce seus cupons já começa com essa quantidade aqui de cupom, tudo bem? Daí você começa com essa quantidade. Você vem aqui, faz a doação e as recompensas são essas aqui. É excesso de ouro, é exame, do ovário para você uvar o pet, espírito de luta. Você consegue tudo aqui. você fala de, é tipo assim: quero ficar forte. Tá dando 10k de cupom pra batalha. raciocina bem. Tá dando 10k de cupom pra batalha. Como que você não vai conseguir ficar forte se tem a estátua Funciona simplesmente de boa. Doou, ganhou cupom, acabou, entendeu? Mas beleza, vamos chegar aqui. Evento que vê. Mimi. Primeira coisa que você vai fazer quando chegar no servidor Vai vir aqui, ó, evento de namoração. Vai um eventinho bem top Coletou ele? Coletou evento? é, compensação de manutenção Evento de Ramoim chegou O Discord ainda a gente não tá preparando esse evento, tudo bem? Esse é um evento que mais futuramente a gente vai colocar Espero o Discord bater uma quantidade excepcional Pra gente liberar um evento extraordinário Mas enfim, chegou aqui, o que, que você vai fazer? Vai coletar os itens, muito é, simples e fácil O servidor tem só 10 dias, galera o servidor tá novo, mano Não tem, tipo assim Falar de jeito assim Que você não alcança Não consegue ficar forte Aqui não é pente win mano Aqui é pra você brincar, se divertir E se diferenciar dos demais Servidor totalmente, tanto pra free Como pago, não é à toa que a gente tem Top free, cara, onde que você vai ver Hoje em dia, servidor que tem Gente que tá top free, não existe isso aí Tá ligado? É muito difícil, vocês vão achar Gente free, forte, mas não No hall da fama, entende isso aí Não é que a gente tá querendo, tipo assim, que querendo Rebater outros servidores, mas a gente tá Aqui para jogar, se divertir E se distrair, entendeu? Então por isso Que eu peço pra você vir em casa, dar uma oportunidade para jogar. Todo servidor, no começo tem seus bugs, tem seus erros, mas a gente consegue acertar conforme o tempo vai passando, tudo bem? Isso você tem de colocar na sua mente e falar ah, não, beleza, gente na hora eu vou dar oportunidade e sempre assisti é, assistir seus vídeos vim cá, já entra em muito servidor, então a oportunidade é essa, mesmo que você não cuida essa versão, entra para ver como que tá, tudo bem? Dá essa oportunidade pra mim, fechou? Coletou é os eventos, agora nós né, gente vai fazer o seguinte, venha super raro Boomer ice é um boomerang excepcional também a gente tem que ver o Santo pa pandeiro do carnaval. Só naquele. Né? Só no tá, tá ligado. Vamos agora equipar. Esses aqui tá por um dia. E esses aqui também. Lembrando bem, se escolar aqui, você vai conseguir achar nessa instância. Tem até colar melhor pra você ter uma noção. Não é à toa, ó. Vou mostrar aqui no Discord. Olha o que os caras pegam. Vendo aqui, galera. Dragonfire aqui, mais oito, mano. Não dá uma olhada. Não, olha aqui. Não, não. Esse aqui é o pet do mano que ele tava mostrando o pet dele. Tapeudo. Tá mas olha lá, ó, nas instâncias aqui que os caras conseguem dropar. Anel do romance, mais oito. aqui é a GF. Já tem nego passando a GF. 10 dias de servidor. Será que os caras é viciado? Não. Me fala aí. É claro. <risos> é isso aí, galera. Vamos devagarzinho. Beleza. Colocou aqui, aqui. Você já vai começar forte aqui dentro do servidor. Primeira coisa que você vai estar tá fazendo. Usa essa super pedra pra vir aqui e passo a conta aqui, ó. Coloca aqui, vê isso aqui. Lembrando que a gente também vem com essa Mi... é, magia mística, que é uma roupa do mágico da hora demais. E o pô, aí vocês vão pra ter mais sete aqui. Eu não vou enrolar muito porque tem de ir direto ao ponto. Porque a galera quer saber como que fica forte. Eu tô mostrando e eu vou mostrar certinho pra vocês. Pegou, equipou, da hora, legal, sensacional. Pegou aqui, ó, colocou sua arminha, beleza. Vem aqui figuras. Tudo pegando certinho Uma dica pra novato que eu sempre falo Vem aqui, ó, pra você conseguir algumas coisas da hora Ó, vocês podem vir aqui nesse evento novo é, evento do ano novo Clicar aqui, ó, aqui pra entrar tá? Vai ter uns prêmios da hora demais aqui você também pode ir em pirâmide, ó, fechou? O que mais que eu posso mostrar aqui pra vocês? Pode vir aqui, né? É. Tem estrela, tem muita coisa aqui, galera Que, tipo assim, vocês podem usufruir do jogo, entendeu? Tem cidadinha aqui, que dá itens da hora também É só pegar, entrar e upar o top 1. Top 1, mano, lembrando bem que o servidor tem 10 dias, cara. 10 dias. Então não tem como o cara ficar forte. Isso aqui, ó, pra vocês terem noção. O cara é free. Tá no top 3. Aí, ó. Free, mano. Não gastou um real. Isso aqui é tudo drop, ó. Ó lá, ó, Tudo drop. Como que não fica forte, cara? Me fala um negócio. Olha o top 1 aqui. a continha dele. É porque ele adquiriu uma VIP. Mas, infelizmente, a gente também tem que vender as VIP para manter o servidor lá. É uma coisa que, tipo assim, a galera não entende. Pra manter, tem custo. Tem gasto. Por isso que a gente vende uma VIPzinha. Mas não é um preço é absurdo, ó, e ninguém obriga você a comprar você compra porque tá gostando do servidor e quer manter o servidor online, tudo bem? agora pra vocês verem, free, totalmente free totalmente free, totalmente free a continha do mano, com o evento, cara esse aqui ó, vocês verem com noção, o único que tá top 1 é o tal Tino, que compraram uma vida, mas o restante é tudo free, que tá conseguindo um par, se destacar dentro do jogo, e gostando do jogo, entendeu? Tanto que é da hora Eu Acho acho isso aqui sensacional, tem um jogo tipo assim mano, que os caras que vê que não tem condição, ou às vezes que ver tem pé atrás pra gastar no servidor, pode se divertir, upar e gosta do servidor. Isso aí é da hora demais. Agora vamos chegar aqui que eu quero mostrar pra vocês a sociedade. Pra conseguir ficar quer ver. Ó, tem a mística, tem moleque um mais 10. Tem muita sociedade aqui, galera. Vocês sei qual, qual fica melhor pra você? Certamente é mais 10, né? Porque deve estar tá tudo full 10. Tem a fazendinha que é nível 25. Tem terra secreta, tem verão, tem um salão de casamento. Tem muita coisa, mano. Agora vocês querem que ver. Instância, instância tá pegando todas. São um dos jogos também que vê tem PVP direto. Eu só não vou entrar na PVP para não durar um ficar um vídeo longo demais. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo de PVP aqui para vocês. E é isso, galera. Basicamente, você se torna forte aqui no servidor. Não esqueci de mostrar apenas as missões, né? Mas tem muita missão. Ó, vou mostrar aqui para vocês: missões de tarefa. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, 450 PVP já pega um Dragon Fire mais 5. Por isso que os caras conseguem ficar forte sendo free. Esse magma aqui, ó, você refina ele e vem uns itens muito top, com os atributos muito legal né? mas lembrando, não é, não é uns atributos assim de mil, dois mil, uns atributos simples, que também vai te destacar dentro de jogo, você está entendendo? Não é uma coisa que você vai falar, nossa, aí pra vocês viram o é vocês pegam isso aqui tudo sendo free vamos lá, desafio de mil PVP os caras fazem mil PVP rapidinho aí, ó questão de um, dois dias, pega isso aqui que já tá forte dentro do servidor, é mais a dedicação, quem não tem tempo infelizmente, a única coisa que eu tenho pra te oferecer para você ficar forte aqui no servidor, é você adquirir uma VIP, para você que tem tempo, consegue você o e se destacar? Pode jogar que você vai conseguir ficar forte. É oportunidade única. A gente recebe muita gente que vem aqui nova e é nas antigas. Não sabia que ver jogava um DD Tank tal e entra aqui gostando do servidor. Isso aí, pra mim, que ver tipo assim, alegra meu dia demais. porque o servidor tá aí para tentar que ver tipo assim é ajudar os pré-tanto na jogabilidade, tanto que ver dicas que eles me passam. Eu tô sempre na cal aqui do Discord, sempre ouvindo que ver detalhes que a galera. passa isso é muito da hora, mano Só tenho de agradecer a vocês Meu vídeo tá se estendendo Mas é isso, né, galera? Tá tudo aí, mano, ó Só entrar, ver as missões Fazer o que, que tá precisando aqui, ó Pra você ficar forte Não tem muito segredo, não, cara Muito fácil Tem muita missão Se não tivesse missão, tudo bem Vocês podiam até querer falar de jeito Não tem como Paint win Mas não é o servidor tá aí, ó Para quer ver Tanto pra free como pra pago Entendeu? É isso aí Aí as missãozinhas, ó não, ah, gastar, que ver, dois mil, dois mil é, 250 mil cupons, simples demais, tá dando 10k de cupom com batalha, 5k de rota. missões, que ver, AGA, você pega figuras, covil é, do dragão, você pega, que ver, super pedra, covil do dragão, você pega super pedra, pega bumerangue, e o, o épico, que ver, uns itens lá da hora, só não vou saber falar tudo aqui, mas tá bem legal, dá sua oportunidade, entra aí. Ó, oh, www.com.br Não, www.tchê.com.br Fechou? É isso, galera. Muito obrigado por sua presença aqui nesse vídeo. Eu tenho a agradecer me dar a sua oportunidade entrando aqui no servidor. A gente tem as visualizações legal e eu sei que o público tá sempre me apoiando. Então, sempre agradeço vocês ao máximo. Fechou? Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo com várias novidades. Espero vir aqui com muita novidade mesmo. Basicamente, a gente tá tentando querer seguir os temas. Ramoinha, a gente já fez KV, já fez o evento. Qual que será o próximo Natal? Será que a gente vai ter um tema totalmente personalizado de Natal aqui dentro do Volta? Tá vai ser aí, né? tranquilo. Tá Descobrir. Fechou. Até o próximo vídeo e é nós.